Olá, você é o Rogério Perva 5 e estou com Esté e também com Valentina e nós hoje vamos fazer uma gelatina colorida. Como é que faz gelatina? Tem meio que um saquinho com um pozinho, você tem que pegar água quente e você bota o pó, você mexe e bota na geladeira. Só isso? Eu Deixa eu pegar os que materiais que, é. que estão aqui. Então, o que a gente vai fazer? Será de camadas. A gente vai fazer alguns desafios. Primeiro elas vão fechar os olhos. A outra é de cadê? Costas. Primeiro vamos escolher que sabor você eu quer o que está em cima ou o que está embaixo? Quem diz primeiro? Em cima. Ok, em cima. Deixa eu ver. Que que Qual é o sabor? Uva. Maracujá. Era uva! <risos> é maracujá? Era uva? Era uva. Era uva? Tá, muito delícia. E aí, o próximo agora? Vale de luz é bem dentro de costas. cima ou de baixo? Falar. Cereja. E... cereja. Será? E qual é a cor de cereja? É um roxo é, é roxo, meio vermelho. Um roxo, vermelho, sereja. Cereja. E a cor é Amarela. E aí? É! Posso tirar? É! é. Então, com a amarela na Bíblia O mar não é O mar vermelho, né? Tem ah, se fosse isso daqui É parecido com vermelho faz É, o mar vermelho Deus também não transformou água em Laranja, laranja. foi <risos> água <risos> em sangue, né? É. As moças também não eram não. Laranja <risos> Nem grilos Nem grilos das pragas. Amarelo e Jesus também não saiu Amarelo seu sangue. <risos> ah! Já sei. Porque fala que a nova Jerusalém é de ouro. Okay. Amarelo laranja. Vamos então fazer. Vamos colocar água quente. Tem pegar a espátula. Aí nesse caso. Pedir ajuda aqui. Uma dúvida. Porque é água quente. Tá muito cuidado nessa aula, né? Vamos? de abacaxi, mel e maracujão hum, é, bem é cheiroso não, o cheiro tá bom pra colocar na geladinha colocar então agora na geladinha gente, recebemos uma informação muito importante agora de Lívia, que então, ela é o seguinte o que eu pensava, eu queria colocar primeiro fazer uma vez, colocar na geladeira depois eu fazer outro a gente fazer o outro, o outro a gente vai fazer com o outro, na geladeira é. Então, a gente fez um Então, padrinho. aqui que eu faço para você. Já pensou se você botasse esse pozinho no freezer? Num pote normal e ele saísse um pouco de gelo da cor da gelatina que você botou? É, e você comece? É é. Como é que é? Seria como? Seria estranho. Fazer o quê? Tipo, você pegava o um pozinho, botava no pote, não fazia nada, botava no freezer e saísse um pouco de gelo. Da cor da gelatina, você conhece? Botinho? Um Nunca pensei que a gente fosse fazer isso. de é é. Ficou bem, eu gostei. ficar bom. Assim? Sem colocar nada? Tá Sem bom, em né? água? É. Coloca três, pai, ou quatro? Faz quatro. Quatro quatro. eu por quatro? Achei e depois a ideia é vocês provarem e chegou a grande hora de fazer o teste da nossa gelatina, gelatina colorida, colorida que a ideia é ser uma gelatina de arco-íris e algumas coisas aconteceram na nossa gelatina que a gente vai ver agora uma das coisas que a gente fez, pensou, foi fazer ser uma gelatina arco-íris vamos ver se ela ficou realmente arco-íris a gente tinha a cor de cereja, tinha a cor de Tem abacaxi, maracujá. E limão. e limão as cores que ficaram parecendo é ficaram parecendo uva e maracujá, e... Maracujá. Não, maracujá uma e outra coisa que aconteceu também na gelatina foi que a temperatura da geladeira a gente alterou sem perceber churro ela bem gelada na e massa e aí vocês vão ver como ficou a gelatina ela tá congelada aqui em cima Aqui, ó tá bem dura. Bem dura. Você não sabe como é que tá o sabor ainda, né, agora você. ver se O bagulho tá bem gostoso assim. Tá bem satisfatório. É, barulho, ó, cor um hum, hum, hum. ah. é é. Parece que tá picolé, né? é. Bem, gelatina que me parece gelatinosa, gelatinoso que ficou feito uma a corzinha aqui, dá para ver, é? vermelho. Não. vermelho, verde, amarelo e vermelho aqui. Olha e o meu também que separadinho. Tem é. Uva, cereja, abacaxi, limão e um pouquinho do misturado com abacaxi e maracujá. Vou... Ela está com crocantes. Ah. Crocantes Ai. de gelos. Ah. Não é gelatina? O que, é que achou? Bem, não era tão gelada que eu esperava. Ela, gente, muito gelo. Bem, acho que a gente acabou de criar uma nova modalidade de gelatina. Gelatina com... Gelada. A... <risos> bem, eu ia dizer gelatina com ices com um cristal. Ah, gelatina da Frozen. Frozen gelatina da, do... da Frozen. Criou uma nova gelada. Mas bem interessante, Mas ainda gostam super sensíveis. A Frozen. Passou na gelatina. Valentina não pode ficar conosco nesse vídeo. Viajou. Aí nós vamos fazer o teste por ela, que era colocar a gelatina no freezer para ver o que ele fazia. Agora chegou o grande momento da revelação da gelatina em pó que Valentina queria fazer o teste. A gente colocou aqui, como vocês viram. E 5, 4, 3, 2, um. Ela desapareceu? Como assim a gelatina desapareceu? Será que ela se transformou? Eu Será que é gelatina de pó, ela é se transforma em gelo? Bem, a verdade, a verdade da verdade foi. E aí, Lívia foi fazer um suco ontem à noite e precisava de gelo. Quando ela virou a caçambinha para o gelo cair, que tá dentro da geladeira, de ver, só faz a gira aqui, ó. E aí o gelo todo cai na bandeja. O que caiu também, caiu o pó. Sim. E aí nada aconteceu. Ou seja, colocar a gelatina em pó não faz nada, nem gelar. Eu vi, fica, eu vi no outro dia. Fica, fica e não tinha nada. pó. Mas não se esquece de compartilhar esse vídeo com outras crianças e eu outros pais que eu... também. E acompanhar esse canal e seguir esse canal. Por quê? Porque esse canal, ele empodera os pais, influencia os filhos e tem abençoado muitas e muitas famílias. E você, claro, quer que sua filha seja abençoada e abençoe também todas as famílias. Um grande abraço para você e esperamos você nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Deixa o teu like. Tchau. Like. Tchau. E like. like. você um... é a de... Júlia. Querendo ser ele. Tudo tá bem? Tudo Vamos. Vai tomar uma com a minha Isso. Tu tem que misturar embaixo, não, Porque tem essas gominhas porque senão vai ficar.